Olá! Iniciamos mais um programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesan, do Centro de Tecnologia, e apresento sobre os assuntos de inovação, empreendedorismo e novas tecnologias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologias para o agronegócio. Esta que é uma das vertentes da Universidade Federal de Santa Maria, que tem grande impacto também na sociedade. Principalmente porque o Rio Grande do Sul é um dos estados mais conhecidos para tecnologias e para a produção do agronegócio. Estou aqui comigo hoje o Saulo, que é um empreendedor, que é um sócio proprietário da Auster, empresa que está incubada na incubadora Pulsar, que hoje é de, está dentro da Agitec na Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bom contigo, Saulo? Tudo bom, professor? Então tá, é um prazer tê-lo aqui hoje, conversando conosco. Me fala um pouquinho como surgiu a ideia da Auster. Tu eres acadêmico aqui da Universidade Isso. Federal de Santa Maria. Engenharia de Controle e Automação. Bom, uh, eu e alguns colegas já trabalhávamos há algum tempo em projeto de extensão ali no CT, que era o Carancho AeroDesign. Então, uh, ali, mais ou menos metade de 2015, a gente já tinha uma certa experiência com o projeto de aeronaves, né? aeronaves uh, remotamente pilotadas, ou drones, uh, mas para fins puramente acadêmicos. Então, querendo ou não, aquele, aquela atividade, aquilo que, que nós desenvolvíamos, começou a se tornar uma, uma, uma paixão, e nós começamos a pensar em alguma forma de trabalhar com aquilo profissionalmente, né? não, não ser apenas mais uma, uma ferramenta de aprendizagem, mas também algo que futuramente a gente viesse, por exemplo, a ganhar a vida. Então, foi aí que surgiu a ideia da, da Auster Tecnologia e, então, a gente participou, né, com aquela ideia. Basicamente, nós não entendíamos nada de mercado, não entendíamos nada sobre o que era administrar uma empresa, não tínhamos conhecimento sobre o, o, o agronegócio, mas sabíamos que era uma grande oportunidade. Então, nós iniciamos ali a Auster com várias possibilidades de mercado, agronegócio, topografia, uh, mercado militar, e, e procuramos a Gtec. então uh, uh, na, naquele momento estava se preparando a, a primeira, o primeiro programa de, de pré-incubação da Agitec, nós participamos, fizemos todos os treinamentos e na sequência já fizemos o, o, o processo de, de incubação. Então nós estamos incubados há quase três, três anos né? e desde então, desde que nós chegamos ali, dá para dizer que a parte que a gente de fato achava que ia fazer pelo resto da vida, que eram as aeronaves, uh, a gente ainda faz, então nossos, os equipamentos que nós utilizamos, eles são originais da nossa empresa, são produzidos aqui na, na, na, na, na, na nossa empresa. Uh, inclusive, a nossa empresa é uma das únicas no Brasil que, que produz a, a aeronaves para esse tipo de, de, de, de, de, de aplicação. Porém, o que a gente precisou desenvolver mesmo foi a visão de negócio, e a parte agro. Então, desde então, dá para dizer que o trabalho duro mesmo foi na parte do mercado agro, entender o mercado agro, saber o que o que o mercado agro precisa, ou até ter a, a empatia com o mercado agro, né? Não ver, não ter aquela visão de fora, né? Do que do que, do que o agro precisa, o que a, o que o agro é, de onde ele vem, para onde ele vai, mas uh, ter uma certa imersão. Então, dá para dizer que o nosso trabalho, boa parte dele, a maior parte dele, foi no campo. Inclusive, não foi um, um trabalho de escritório. Tem trabalho de escritório, mas tem trabalho do campo. Sem essa vivência no campo, a gente não teria como desenvolver tecnologia para algum negócio. É interessante, Saulo, porque o Carancho hoje ele é um grupo de competição né, dentro do Centro Tecnologia que participa de competições universitárias, correto? Então, quer dizer, nesta área, principalmente de veículos né, não tripulados, drones, enfim... E, por outro lado, esse grupo de competição, a partir de um grupo de competição, vocês observam também necessidades de mercado. E a partir das necessidades do mercado, dos grupos de competição, juntando agrotecnologias, é que surge a Auster, correto? Isso. E qual é hoje a grande gama de atuação da Auster? Eu acredito que vocês começaram, como toda startup, atacando tudo que era possível. Depois isso. vocês se deram conta que isso, isso é natural em qualquer startup, isso não é possível. Aí você acaba focando em algumas linhas de produto. Como a Alser trabalha hoje dentro das agrotecnologias? Isso. Boa pergunta. Assim, ó, uh, como como tu bem falou, né? A gente iniciou tipo com, com uma, uma, uma grande quantidade de coisas, né? Muito era possível fazer com uma com uma aeronave remotamente pilotada mais uh, uh, agricultura, né? Então tem uma questão ali que foi um pouco delicada para nós, sendo que éramos uh, seis acadêmicos, que é a questão de que, por exemplo, nem, nem tudo que simplesmente funciona é viável. Então, muitas vezes, uma visão acadêmica, a gente quer provar que algo funciona ou não e fazer, um, por exemplo, um relatório sobre, sobre esse funcionamento. Só que quando a gente pega e, e leva isso para o mercado, não basta funcionar, ele precisa ser uh, economicamente viável, e precisa ser uh, operacionalmente viável. Então, ali, eu costumo dizer que a gente tinha mais de 30 possíveis aplicações em diversas áreas da, da, da, da agricultura, né? Seja com uh, cultivo de grãos, fruticultura, na parte de entomologia, nematologia, nutrição, uh, uh, uh, fitopatologias, tinha de tudo. Então, hoje, a gente basicamente uh, uh, filtrou para poucas coisas que não apenas funcionavam, mas que eram viáveis né, e, que, e que geram retorno para o pro, pro produtor rural. E o nosso grande foco hoje é nutrição, é, é nutrição de plantas, né, especialmente na cultura do milho. Então, de tudo que a gente testou, foi testando, foi testando, a gente focou nisso principalmente pelo retorno financeiro que gera para o produtor e também pelo pela capacidade de escala, né, que hoje é muito importante quando o assunto é Uh, Uma startup, claro. Quer dizer, você tem que ter um produto altamente escalável no mercado, mas vocês têm um produto hoje de alta tecnologia. Sim, Quer dizer, eu não sim. sei se no Brasil existe outra empresa hoje que produz o seu próprio veículo, porque vocês produzem o seu próprio veículo, é isso? Não tripulado isso. E, e remotamente controlado. É, por exemplo, a, por que, que a Áustria ela produz as próprias aeronaves, né? Porque no começo a se ideia a vender aeronaves, né? Só que nós percebemos o que, Que não basta tu vender uma ferramenta se o, o, o usuário não sabe para que utilizar a ferramenta. Então, é, é aquele exemplo, né? Não, não adianta eu vender uma chave, uma chave de fenda para um cara que nunca viu um parafuso. Né? Ele não sabe no que, que ele vai usar uma chave de fenda. Ele vai usar como uma talhadeira, sei lá. Vai fazer alguma coisa que não é apropriada. Isso está acontecendo no Brasil com o mercado de drones. Então, o mercado de drones ali deu uma... Uma certa explosão, 2014, 2015, e agora dá para se dizer que em questão de venda de drones ele está meio, meio que em queda. Não quer dizer que o setor como um todo está falindo, mas está diminuindo o número de empresas e o número de drones no mercado. Por quê? Está ocorrendo uma filtragem natural do mercado. Então, assim uh, outras empresas também produzem seus, seus próprios equipamentos, só que a questão da Auster é que não é o foco. O foco está em gerar soluções acionáveis. Né? Hoje se vendeu muito o drone com a ideia de que ah, agora tu vai ver a tua lavoura por cima, tu vai ter um raio-x da lavoura, tu vai ver coisas acontecendo com antecedência e vai poder tomar uma atitude. O que, que a gente percebeu na prática? Que dados, por si só, eles não, eles não têm utilidade para a agricultura. Se eles não forem corretamente interpretados eles... e a partir deles tu tomares uma ação... É, então tem muita empresa e muita iniciativa que vende dados. Só que se a gente for, como eu falei, na realidade do produtor rural, na realidade do campo, que é a agricultura hoje, uh, a gente a gente percebe que não não basta eu eu, eu encher ele de dados, né? Ó, oh, tenho dados para te vender. Como é que ele vai olhar os dados? Eu dou dou os mesmos dados pro agrônomo A e pro agrônomo B? cada um formado em universidade, que se criou em um, em um ambiente diferente, um é aqui do Grand Sul, outro do Cerrado. Com base nos mesmos dados, eles podem tomar decisões totalmente diferentes e, por acaso, um deles pode tomar a decisão correta e outro tomar uma péssima decisão. E os meus dados não serviram, dá para dizer que não serviram para nada, sendo que eles acabaram se tornando subjetivos. Então, o que a Alster fez? A gente, todos esses dados coletados por drones, não precisam inclusive, ser do, drones da nossa marca, pode ser drones de terceiros. Uh, a gente criou um sistema que vai interpretar esses dados e gerar uma prescrição uh, automatizada e padronizada. Então, independente do, do, do, do produtor A, B ou C, independente da escolaridade, da onde, de, de onde que é a fazenda dele e, e o tipo de equipamento que ele tem, a maneira como o nosso algoritmo vai tomar a decisão em cima daqueles dados é sempre a mesma e ela vai ser sempre otimizada, independente do... do, do do, vamos dizer assim, da, da capacidade técnica dele. E o que é melhor, esse resultado ele não depende de, um, de, um, de uma prescrição, né? um mapa de adubação. Não depende da, da, do operador, da máquina, vamos supor, olhar no mapa e dizer não, aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu tenho que fazer aquilo, não. Esse arquivo é digital e ele é interpretado diretamente pelo computador do trator. E é o computador do trator que vai ler esse arquivo e vai fazer a distribuição. Então pro uh, operador da máquina não mudou nada, ele simplesmente vai ter um arquivo num pendrive que ele vai colocar e questão de uh, dosagem, cor corte de, de aplicação, a máquina vai fazer tudo de, de forma automática. Hoje, na verdade, as máquinas né, uh, que nós temos hoje, principalmente no agro, elas são verdadeiros computadores sobre rodas. Né, com imensos controles, como, por exemplo pulverizadores hoje, que controlam quase que independentemente a aplicação em cada um dos bicos de aplicação, é, dos aspersores de aplicação, enfim, elas, elas são computadores sobre rodas. Então, na verdade, esses dados que podem ser coletados a partir de drones no dia anterior a essa aplicação, então você faz o um mapeamento da lavoura, você tem os dados, interpreta Joga isso na máquina e automaticamente a máquina, dependendo isso. da localização, GPS e tudo, sabe essa, essa, essa colocação. Funciona mais ou menos é. pelo que eu entendi nisso. E o mais interessante é que o, o cliente final ele praticamente não participa desse processo. Então, se ele estava acostumado a, a, a um certo processo, uma, uma cadeia de, de, de coisas, que, de tarefas que ele tem que fazer, ele não vai precisar. Uh, vamos supor, inserir uma nova tarefa no trabalho, nos trabalhos dele, ele, isso tudo acontece sem ele nem ele nem perceber. Então, hoje a gente tem clientes que eles nunca viram o voo acontecer e que nem acompanharam a aplicação do insumo. Mas eles veem o resultado. Eles escolhem o resultado, né? Eles escolhem, nesse caso, financeiramente, né? e claro eu nem estou falando do impacto ambiental que isso tem é, que a gente como a gente fala de negócio a gente está falando de toda a questão de financeira e, e, e, e lucro mas também por trás de tudo isso tem uma questão de sustentabilidade muito legal que é para onde está caminhando as coisas né? onde para onde as coisas precisam caminhar né então é até no caso por exemplo é, de fertilizantes e tudo isso, até na redução do uso desses insumos para conseguir a mesma produtividade lá no final. No momento que você é mais específico, você consegue reduzir também o uso é, desse, enfim, de um fertilizante ou de um agrotóxico ou alguma coisa nesse sentido. E aí, com isso você também tem uma, uma redução de custo na lavoura, mas também beneficia o meio ambiente. É, por exemplo assim, tanto como falou do fertilizante, que a gente trabalha muito com nitrogênio, uh, se reduz, pode se reduzir a quantidade total. Quando a gente fala em defensivos, por exemplo, a gente trabalha com nematóide na soja, que é uma praga bem, bem difícil de trabalhar. A gente tem aí economias de 80%, 90% na quantidade de, de insumo que se aplica. Então pensa que tu vai aplicar... Com, com a nossa metodologia, 10% do que tu aplicaria. Herbicidas, a mesma coisa. E no caso do nitrogênio, o que, que é uma coisa interessante de se perceber? Uh, comumente no milho, uh, de todo o nitrogênio que se aplica, a planta absorve entre 40% e 50% do total. Então, a, a outra metade praticamente vai fora. Né? Ela, ela lixivia, ela volatiliza, vai, vai para a atmosfera. Então, tu perde, tem uma poluição ambiental e um desperdício financeiro. E o legal é que fazendo a redistribuição com a nossa metodologia, o que que acontece? Ao invés de ele colocar a mesma taxa parelho em toda a área, ele vai colocar onde não precisa colocar nada, ele não vai colocar nada. Onde precisa uma dose superior, ele vai colocar mais. E mesmo que no final a quantidade total seja igual, por que que a, a, a poluição ambiental no caso vai diminuir? Porque daquele total aplicado as plantas vão absorver Muito, uma porcentagem claro. maior. Perfeito. Então sempre vai ter uma, uma, uma, essa questão da sustentabilidade embutida. E aquilo que tinha comentado do equipamento, né, por exemplo, hoje a gente tem os pulverizadores, tem controle bico a bico, contro controla não só desligar e ligar, controla a taxa, uhum. né. A gente tem equipamentos muito legais, não tem o que, vamos dizer assim, o que reclamar em questão de tecnologia de, de, de equipamentos para o agro. Só que, no geral, o que a gente percebe desse mercado? Ele é muito subaproveitado. Então, a maioria dos clientes que a gente visita, eles nem conhecem as funcionalidades da própria máquina. Então, essa ideia de fazer a taxa variável, como a gente fala, a gente chega no cliente e a gente pergunta, bom, a tua máquina faz, ele, às vezes ele nem sabe, a máquina vem de fábrica, capaz de fazer, só que ele não usa, não tem, ele não tinha até então uma aplicação, às vezes a gente vai na própria empresa que vende a máquina e pergunta, essa máquina faz, por exemplo, taxa variável de, de, de pulverização, diz, ah, faz, faz tudo, eu pergunto, bah, quantos dos seus clientes Usam. Usam essa funcionalidade. Daí, normalmente, o vendedor diz, ah, de cabeça, eu não lembro. Por quê? Porque as máquinas, elas evoluíram, elas são verdadeiros computadores, né? São, não, não são mais tratores, né? São computadores. E o, e o operador não é mais o tratorista. Ele é um operador. Ele é quase um programador, em alguns Perfeito. casos. Só que isso é muito pouco aproveitado. E é um das, das, assim, uh, dos objetivos que a Auster tem. Aproveitar o máximo o equipamento que o agricultor já possui. Perfeito, Saulo. Muito bom. É, nós vamos a um rápido intervalo, Saulo, e já voltamos. O programa Conexões volta em seguida. Voltamos para o segundo bloco do programa Conexões de hoje. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesã, do Centro de Tecnologia, e falamos sobre inovação e tecnologia. E hoje estamos aqui, então, com o Saulo da Auster. Saulo, nós falávamos um pouco no primeiro bloco sobre esta revolução na, no agronegócio, né? a revolução da tecnologia no agronegócio. Isso foi uma mudança de pouco tempo para cá, eu diria que em 10 anos a gente tem uma revolução tecnológica. Computadores sobre rodas, computadores sobre asas, no caso, é do que a Alster trabalha, né? que são... Uh, veículos né, não tripulados, uh, controlados aí por controle remoto. A grande questão é, é, a partir disso, tu falavas muito, nós temos muitos dados. E muitas vezes o próprio agricultor não está preparado, né, ou o dono da propriedade ele não está preparado para trabalhar com esses dados. Então hoje está muito mais de você entregar algo palpável a este produtor, porque no final o que ele quer é... Aumentar a produtividade da lavoura dele. Existe muita inteligência artificial por trás disso. Nesses tempos eu estava lendo um artigo científico que dizia que a grande revolução desse século, assim, é como foi a web, né, o www ou a internet, né, a web é www, mas a internet que tem uma questão muito maior, né, muito mais amplificada, será a inteligência artificial. E vocês usam muito a inteligência artificial também na implementação e, e cada vez devem usar mais na interpretação desses dados. Como a Auster vê isso, trabalhar muito mais a inteligência artificial e o drone como um mecanismo de captação desses dados? Uh, então, realmente, o drone ele, ele, ele precisa ter uma certa inteligência, por exemplo, para se manter uh, voando e ter uma, uma, uma, uma vida útil, né? ter, a operação ela precisa ser segura. Você voava aeromodelos. Sim, sim. Tá. Então, é... quer dizer, na verdade, hoje nem mais para o controle é, então. Não, Ele não. é totalmente autônomo. É, e isso, isso aumenta muito a segurança da operação, né? Então, isso é, muita gente questiona, mas eu já considero inquestionável de que se todos os equipamentos fossem autônomos, por exemplo, carros, eu acho que a gente teria, uh, acho não, a gente tem certeza que teria uma, um, uma redução muito grande no número de acidentes. E o... E o drone autônomo é a mesma coisa, ele, ele é previsível, né? então não, ele não tem humor, ele não, ele não cansa, então ele vai, ele vai operar sempre do mesmo jeito com a precisão dele, independente de evento, independente de condições atmosféricas, sempre ele vai operar do mesmo jeito. Então também é, é uma questão de tecnologia. E quando a gente fala em dados, aí sim entra essa parte da inteligência artificial. Por quê? Uh, alguns dados não, não necessariamente para interpretar o preciso da inteligência artificial. Às vezes, realmente, é experimentação, é um banco de dados, é modelos matemáticos, vamos dizer assim, mais simplificados, que onde está grande, o grande desafio disso, né? Parece que quando eu falo em modelos matemáticos, parece que é uma coisa muito simples, mas, na verdade, está injustamente quando se fala em, em, em agrotecnologia... Uh, Experimentos custam caro, né? então repetições custam caro e precisa ser bem feito. Uma série de coisas precisam ser feitas da maneira correta para que tudo se funcione. Então, essa alimentação de, de dados ela é, ela, ela é um pouco ela é complexa. Ela é complexa, porque a controlabilidade dos experimentos também é complexa. São muitas variáveis. Muito né? complexa, muito complexa. Então, inclusive nós desenvolvemos muitas coisas com base em experimentos que nós uh, uh, encontramos relatórios, inclusive, em outros países, né? Então, tem experimentos ali de 10 anos que a gente pega dados, por exemplo, fez nos Estados Unidos, na, na França, uh, no Brasil mesmo, então, que a gente acaba fazendo uma compilação de dados para chegar em modelos. Nessa parte de, de inteligência artificial, quando, quando o assunto é imagem, que é o que nós trabalhamos, uh, é muito importante justamente para quê? Por, por que, que é importante? Uh, existem casos e pragas e, e, e, certos, e certos problemas que ocorrem na lavoura que um técnico, ou melhor, um profissional muito bem treinado com uma certa experiência consegue olhar para a imagem e, através do processo de fotointerpretação, descobrir o que, que é. O problema é fazer isso ser escalável e fazer com que uh, 100 técnicos diferentes tomem a mesma decisão. E aí envolve, por exemplo, um sistema que ele vai olhar para aquela feição e vai saber se é A ou B se é o problema X ou problema Y, então aí entra a Inteligência Artificial. Padronização e acionabilidade do dados, Por quê? Porque justamente só dados eles não, não, não pagam a conta, eles precisam ser a solução, eles precisam dizer para o produtor ou para a máquina o que fazer, e não apenas fornecer insumos para ele tomar decisão, decisão, né? a decisão tem que ser tomada pelo sistema inteligente. Perfeito. Uh, Saulo, tu, quantos, quantos, todos são alunos da UFSM, os fundadores da Alster? Sim, sim. Quantos são? Uh, são seis fundadores. Tá. E eles são todos do Centro de Tecnologia? Todos sendo Centro de, te de Tecnologia. Todos do Centro de Tecnologia. Mas vocês, ao mesmo tempo, atuam numa área que hoje é agro. Isso. Então, quer dizer, há uma tecnologia que surgiu lá de um grupo de competição, mas hoje você tem que ter conhecimento também do agro. E aí tu foste buscar esses conhecimentos também dentro do agro. Falando um pouco de formação profissional hoje, é, eu sempre tenho dito e tenho repetido que a formação não se faz em caixas, né? Ela se faz de uma maneira multiprofissional, cada vez mais. As soluções são multi, né? Então aqui a Auster, ela trabalha desde a parte de agro, né? Lógico, a parte de tecnologias, mas também trabalha uma parte social, porque você tem que conhecer as diferentes visões que você tem sobre o espaço das diferentes propriedades. Você, de repente, tem um produtor que tem 30 hectares de, de terra e vai ter que usufruir da tecnologia para a produtividade dele, assim como você tem um que tem 20 mil hectares e pode usufruir uh, dessa tecnologia também. Então, tudo isso é multiprofissional. Existe uma questão social, uma questão agro, uma questão tecnológica, enfim, existem diferentes conceitos nesse prisma. Como buscar esses diferentes conceitos? A universidade ajuda muito, estando aqui dentro da universidade? Sim, a universidade ajuda bastante. É uma coisa que eu costumo dizer até, que quando a gente pega uma empresa, uma, uma corporação, a gente estuda como ela funciona, normalmente as coisas são bem, são bem delimitadas e especializadas. Né? Eu costumo dizer que numa startup, todo mundo tem que ser coringa. Então... Uh, é até engraçado quando vai apresentar a empresa tem que dizer o que a pessoa faz na empresa, tem que ver o que ela faz, vamos assim, de mais importante e ignorar o resto, né? Porque, ao ah, o, o, o diretor, ele é projetista de tal coisa, ele, ele faz trabalho de campo, ele é instrutor de não sei o quê, e assim vai indo. Então, todo mundo tem que ser meio coringa, então, e não apenas os sócios fundadores. Qualquer pessoa que vai trabalhar nesse meio, ela precisa aceitar o fato de que ela vai precisar Uh, realmente uh, expandir os conhecimentos, né? pelo menos aprender de diversos setores, ela vai ter que aprender coisas coisas diferentes. E na universidade, hoje, nós temos um ambiente extremamente fértil, que em questão de conhecimento técnico, nós temos tudo que é necessário. Então, uh, hoje, hoje a, no a, a nossa empresa, já, pass já passaram por ela, diversos uh, uh, uh, estagiários né, de diversas áreas, inclusive. Então, tanto na parte lá falando do agro, do administração, uh, projeto aeronáutico, bastante coisa já passou e e, e o interessante aqui é que eu, por pelo menos por muitos anos ainda, eu ainda vejo que toda a necessidade técnica que a gente vai ter na Alcer pode ser suprida pela, Universidade, pela Universidade de Santa, de Santa Maria. Maria. Não tenho dúvidas, que inclusive sobra gente boa, às vezes, né, sobra gente boa, e que às vezes a gente gostaria de, de, de ter mais mais esse pessoal bom trabalhando conosco, mas a gente acaba tendo que, tendo que, que escolher, né mas realmente a universidade dá para dizer que é o ambiente mais mais fértil possível porque inclusive a nossa empresa em termos de agrotecnologia ela tem um diferencial de mercado gigante que é o fato de que apesar de estarmos num centro uh, uh, uh, que que é o famoso exportador de conhecimento tem tem áreas técnicas nós não estamos tão distantes do produtor rural uhum. então no, nós estamos na, na vamos assim na distância certa de todas as coisas então o teste rápido, aquele que a startup precisa fazer, porque a startup ela tem que necessariamente errar rápido, né? E para consertar rápido também. Eu acho que isso que diferencia muito a startup da grande empresa, é a dinâmica que ela tem de acerto e erro. Ela, ela se permite isso, principalmente quando essa empresa ainda está no âmbito de embrião, né? É, isso vocês conseguem fazer muito fácil. Quer dizer, vocês têm o um aporte técnico da universidade, ao mesmo tempo você tem o produtor e vocês têm a empresa oferecendo tecnologia e ligando essas duas coisas, né? As necessidades do produtor, e as tecnologias da, da universidade é e a, e a, e a startup é assim ó, é, uma, é uma coisa que a gente a gente esquece até a gente não né mas a sociedade no geral esquece ela é uma empresa privada então ela se permite errar e como e, e essa pessoa erra rápido conserta rápido precisa consertar rápido não pode consertar rápido se ela não consertar rápido ela fale como qualquer outra empresa então a startup normalmente ela começa com o suficiente para tocar ali aquele, aquele, aquele trabalho a curto prazo, e aquele trabalho a curto prazo tem que dar um baita resultado senão está tá com dias contados. Então, é uma dinâmica que a gente, a, gente não, a gente não usufrui, a gente aceita ela, né, a gente aceita porque é, é, é a maneira que tem para é como tem que tem resolver. E, e o que, como eu falei, o que nos deu de, de vantagem mesmo é justamente entender o agro, né, então... É, é, muito, é muito difícil. Tu pode ser o melhor cara do mundo. Se tu está desenvolvendo uma tecnologia para o agro, sentado dentro de um, de um escritório. Tu pode ser muito inteligente. Alguma coisa em, em algo tu vai, fal, vai falhar porque na hora que tu for vender aquilo para o teu cliente, ele nem vai te dar conversa. Tu vai você errar uma palavra. Você tem que conhecer palavra. os problemas reais para que você possa atacar esses problemas reais. Certa tem que forma. entender o vocabulário dele. Tu tem que entender os problemas dele, do que que ele reclama. Às vezes ele vai reclamar de coisas que tu achava que nem era problema, né? Claro. Ou ah, aquele, aquela máquina que ele comprou, que é. Tu olha um vídeo no YouTube, assim, aquela propaganda, pensa que aquele negócio funciona sozinho. Vai na realidade do produtor, vê que aquele negócio muitas vezes para de funcionar. E aí eu acho, Saulo, tu é. tocas um, um ponto que é importante: que tu vê que esse problema, mais uma vez, ele é multi. Então, realmente, quer dizer, nesse, nesse, nesse âmbito nós estamos agora na era do conhecimento. Muito se fala da era do conhecimento. Nós não estamos mais na época da Revolução Industrial, onde a formação ela era feita e ainda uh, em caixas, né? É como se você estivesse numa caixa e você está conformado nessa caixa de formação. O que nós trouxemos hoje é que você vai precisar de um grande conhecimento nas mais diversas áreas. E eu acho que a Universidade Federal de Santa Maria primeiro, se é sente orgulhosa em ter empresas como tem a Auster, formada por alunos nossos, e que nós possamos dar esta contribuição também à sociedade na formação do desenvolvimento regional, do empreendedorismo, porque quer queira, quer não queira, vocês são uma empresa que geram impostos a partir do trabalho que vocês têm para a cidade de Santa Maria e para o Estado brasileiro, é claro, é, e ao mesmo tempo são empresas que têm um crescimento e uma alavancagem tecnológica muito grande, que é aquilo que nós cobramos muito do nosso agronegócio, né? Quer dizer, cada vez mais tecnologias de empresas nacionais também utilizando desse sistema é, que é o agronegócio. Eu vejo que a universidade tem aberto bastante os olhos para isso, deve lançar em breve aí é, uma grande novidade nessa parte do agro, né? a gente espera aí uma grande novidade nessa parte do agro, porque é muito forte nessa área, a tecnologia tem é, contribuído muito. Bom, Saulo, estamos chegando ao final desse programa, gostaria de te agradecer a tua vinda ao programa Conexões da TV Campus, desejando, claro, muito sucesso a Auster, é, e dizer que a Universidade Federal Santa Maria tem muito orgulho de ter propiciado também o nascimento da Áustria de dentro aqui dos nossos bancos acadêmicos. Eu agradeço, então, a, o convite pela participação do programa. Obrigado. Obrigado. Então, o programa Conexões de hoje fica por aqui. Até a próxima.